Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, senhoras e senhores, estou aqui com o meu iPad Para quê? Para mostrar para vocês que hoje eu adquiri a minha última lendária até o momento E agora eu tenho todas as lendárias, vou mostrar meu perfil pra vocês aqui, manos, olha só 58 de 58 cartas bloqueadas, obviamente, muitas dessas cartas estão em níveis baixos, né é, principalmente as duas novas lendárias que é o lenhador que eu consegui no último vídeo vocês viram, e o tronco que eu agora acabei de conseguir como consegui o tronco? Comprando com 40 mil de ouro, e aquele cara, né, aquele gordinho antigo que estava lá com 120 mil de ouro ostentando, <risos> mano, esse gordinho já era, agora eu tenho 15 mil de ouro apenas, e eu não consigo nem atualizar uma carta comum minha que vá ficar aí, é, tipo assim, o meu esqueleto de nível 10 pra nível 11. Manos, então, nada melhor pra comemorar meu, minha última lendária, né, minha conseguindo todas as lendárias, do que um deck full lendária. Então hoje eu vou fazer duas batalhas, uma na Arena Lendária, com um deck full lendárias, e uma aqui no Bacon Elite. Então tem 10 pessoas online aqui agora, eu vou entrar em batalha com a galera, vamos lá, deck troll. E eu quero ver. Vamos pôr a arena. Arena lendária, né? Lógico. Então, vamos ver quem vai entrar em batalha comigo. e Vamos ver se eu vou conseguir ganhar. Lógico, tem apenas no jogo sete lendárias disponíveis. E vamos lá, o Lippel, boa sorte pra você. E eu vou batalhar agora contra o Lippel com meu deck full lendárias. E tem duas pessoas assistindo já, velho. Então eu quero falar o seguinte: é, eu tive que colocar uma outra carta pra substituir. É, pra complementar, né? Obviamente, porque são apenas sete Lendárias. E eu tenho... a gente tem que usar oito cartas. Então eu coloquei aqui a Horda de Servos que talvez possa ser interessante nesse deck, beleza? Então vamos fazer um combo aqui. Vamos tentar alguma cosita diferentita. Horda de Servos junto com o Lava Round. E ele congelou ali o meu lenhador. Mas agora estamos na área, estamos na área. Vamos usar o tronco pela primeira vez. Vai, troncão! Vai, troncão! Boa, moleque! E já vamos levar a primeira torre. Já vamos levar a primeira torre. Caraca, moleque! não, não, não, não, não, não, não! Boa, Lip. Não, jogou bem, jogou bem ali e conseguiu frear. Eu pensei que eu iria levar ali a primeira torre já, mano. Mas estamos bem, estamos bem mesmo, cara. Conseguimos dar muito dano do lado esquerdo e estamos dando muito dano. Já tem... quase levou uma torre do lado direito, velho. Agora é nóis. Vamos começar aqui, vagarosamente, malandramente, bonitamente pelo lado direito. E parece que o ataque com Lava Round tá funcionando nele, né, velho? Então vou colocar aqui ó, o Spark do lado esquerdo, pra ele ficar assim. O que, que eu vou fazer da minha vida? Coloco o meu Mago de Gelo aqui do lado esquerdo, o Mago de Gelo Illuminati. E vou colocar aqui o meu Mineiro do lado direito pra ver se eu consigo levar aquela torre. Vou preparar o meu tronco. Vai, troncão! Vai, troncão! Rápido, tronco! Caralho, velho! Que demora da porra! Não, mano. Não, vacilei. Foi um ataque meio bosta esse aqui. Vamos lá agora, vamos lá agora, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, ele tem desvantagem contra cartas aéreas, vai, vai, vai, vai, de serve os rápido, rápido, rápido, mano, rápido, muito rápido, mais rápido que isso, boa, moleque, nossa, o Spark chegou a dar uma porrada lá do lado de esquerdo, velho, hum, mano, estamos muito bem com esse deck, velho, muito bem, Glenador para chamar a atenção daquele mini pega aqui, tá muito perigoso e vai levar minha torre, Vai pá, se Beleza, conseguimos levar, conseguimos levar. Vamos tentar levar aqui a torre do lado direito, velho. Não, poderia ter, poderia ter tentado dar a torre do lado esquerdo, que estava com menos vida. Mas conseguimos, conseguimos, conseguimos. Beleza, beleza. Vamos colocar aqui. Agora vamos tentar levar do lado esquerdo. Vamos colocar o tronco para defender. E já vale... Nossa, boa, o tronco é muito bom para defender ataques contra corredor, hein, velho. Já fica aí a utilidade para o troncão. <risos> Cara, falar o tronco é tão bizarro, velho Parece que é um, um termo pejorativo, né, em alguns momentos Mas a gente tem que tentar segurar o resultado A gente não pode perder, tá perto de perder Então temos que tomar muito cuidado, meu Deus, aquela, não, não, não, não, não, não, não. Boa, moleque, boa, moleque Agora é a hora, vamos botar pressão, vamos botar pressão Vai, temos 500 de vida na nossa torre da direita Temos full lendárias aqui, caralho Vamos lá Vamos lá, agora o combo, não sai fora daqui, vai tronco, vai tronco, joga logo, joga o cara longe, boa, boa moleque, funcionou bem o tronco Boa mano, caralho, vamos lá, vamos colocar pressão, não, não, não, não, não, não, não, não, meu Deus, Levei. perdi a torre, perdi a torre Mas beleza, estamos conseguindo bom o dano ali do lado direito, boa, boa, boa, boa, vou colocar o lava round e botar pressão vou Colocar o lava round e botar pressão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos lá, agora já tem um feitiço de fúria lá na frente Eu vou colocar aqui, vai lava round, boa, mago de gelo lá na frente, vou colocar um troncão, troncão Vai, vai, vai, vai, vai, dá dano, dá dano, dá dano dá, dá, dá muito dano, tem que dar muito dano Vai, 86, 86, 41 Vai, leva round, vai, vai boa Moleque, começamos Bem deck full lendário 3x2 pra gente Parabéns pro Limpio pelo Pela bela batalha, mas agora vamos a Jogar aqui Vamos jogar aqui, ó, o, o, o Wizard já mandou Ali, o humilde seu deck Em gordinho <risos> Mano, não é humilde, é um deck da gordura Mano se liga, é, vamos então jogar aqui na lendária? Provavelmente eu vou perder, porque aqui, né, as paradas são muito mais sérias. Pegamos o um nível 9, estamos na vantagem. Pegamos o um nível 9, o que é interessante, porque a gente é nível 11, então a gente já tem uma certa vantagem, dá pra ganhar? Veremos. Bom, hora da batalha, senhoras e senhores. Vamos colocar aqui um mago de gelo para começar vagarosamente, lindamente malandramente, como eu gosto de começar, para ver o que o meu oponente vai fazer. Ele tá esperando o meu ataque, velho, ele tá esperando o meu ataque. Ok, mano. Você que sabe. O cara não vai jogar? Já era então, mano. É combo na sua cabeça. Vai, vai, vai, vai. Vamos já. Agora vamos. Troncão, troncão, troncão, troncão. Vai, show. Show. Tronco show. Tron... Não, mas aí não deu tempo, cara. Meus tropas morreram antes. Não tem problema. Vamos lá. Vamos ver como ele se sai com um Spark do lado, não, vou deixar fazer o seguinte, no final, vou colocar um Spark do lado esquerdo e focar no ataque aéreo do lado direito o cara, vai ficar perdidão, velho, vamos, um... vamos ver se a gente consegue fazer um ataque aéreo do lado direito aqui, porque se a gente tentar fazer isso agora, a gente não vai ter elixir, então vai ter que ser por último um minuto, talvez funcione, né, Mago de Gelo é bom pra defender aqui, show, vai, vai, vai, vai, vai mão Mago de Gelo, caralho, mano, não, putz, já me ferrei, já me ferrei, Vai, vai, vai, dá sim de elixir pra eu colocar isso aqui. Nossa, véio, já perdi uma torre, cara. Contra nível 9. Eu vou perder contra o nível 9, velho. Eu não acredito. Nossa, o cara tem... Vai, velho. Vai, vai, mineiro. Vai, mineiro. Vai, porra, mineiro. Vai, vai, vamos, vamos levar essa torre aí, mano. Boa, moleque. Eu não pensei que eu iria conseguir, cara. E conseguimos. Show, show, show. Demundando um show. Show de bola, mano. Tá indo bem. Mais bem do que eu imaginava. Falta 15 segundos para o nosso mega-ataque. Então vou fazer o contrário dessa vez. vou colocar o Spark do lado direito. E o Spark vai segurar bem aquele corredor do cara. Que ele vai vir para atacar com aquele corredor. E o Sparkão vai meter o pipoco. E agora eu vou começar um ataque aéreo do lado esquerdo. Ele não esperava por essa, né? Você não esperava por essa. Não, cara. O que você tá fazendo, velho? Não, que loucura. Para. Vou colocar aqui a minha princesinha do lado direito Pra botar uma pressão naquele Spark Vai mano, vamos, vamos, vamos, vamos vamos! Vai, vai, vai, vamos, vamos, vamos. Agora, agora é nóis, hein Agora é nóis, agora é nóis Vai Mineiro lá na frente Full lendárias aqui, mano Full lendárias Já joguei o tronco lá na frente Vamos ver o que eu coloco agora Vamos lá, Mago de Gelo E tá botando muita pressão Já levou os Goblins Show de bola E agora é dois Magos de Gelo Metendo o Slow ali naquela torre da esquerda Mano, a gente vai levar A gente vai levar Já coloca o Lenhador aqui pra defender Vamos, vamos. Nossa, caralho. Vai, vai, mineiro. Você vai ter que dar uma tancada aí, compadre. Vai, vai, mi... vai, Vai, vai, vai, vai. Boa, lava, pups. Boa, mano. Vamos ganhar com full lendários Vamos ganhar com full lendários Vamos ganhar com full lendários Eu não pensei que isso iria acontecer. Lógico, nível 9 ajuda a gente, né, mano? Nível 9, é, a gente tem uma grande vantagem. Mas, cara, ganhar com esse deck totalmente desbalanceado, não tem meio de campo, sabe? É full ataque e full defesa ao mesmo tempo. Mano, Conseguimos ganhar. Se liga, eu vou até compartilhar esse aqui, mano. <risos> Confira este replay. Vou mandar um salve então pra galera do Bacon Elite do... aqui do Clash Royale. Um grande salve aí pra vocês. Um salve pro WC Gamer que tá sempre online. O Wizard também tá sempre online. O Lippel também tá sempre online. Quem mais aqui? O Tiano 2. O Tiano 2 aí que deve ser novo no clã que eu ainda não conheço. Quer dizer, eu conheço, mas não, não vejo muito online. E um salve pra galera que tá online aí. Tem oito pessoas online. Um grande salve pra vocês, Bacon Elite. Galera, se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Marque aí a opção pra você receber as notificações do seu celular toda vez que tiver vídeo novo. E se possível me ajudar com um like nesse vídeo. Por favor, vai me ajudar bastante mesmo O like de vocês é muito importante pra mim O feedback de vocês, não esqueça de deixar aqui nos comentários O que vocês acharam, tô tentando trazer um conteúdo Divertido pra vocês, se você tiver alguma dica Alguma sugestão, comentário Aqui no vídeo pra eu saber o que vocês acharam E alguma dica que você tenha pra me dar, ok? Muito obrigado a você que assistiu até aqui Falou, um grande abraço do gordinho, um beijo do gordo E até a próxima oh!